Oi, eu sou o Botão, e hoje a gente vai trabalhar com um tema bastante legal, que é a parte de gráficos, pessoal. Então, que bosta. Oi, eu sou o Botão, e hoje a gente vai trabalhar com a parte de elaboração de gráficos no Excel. Então, nós vamos aprender a montar hoje um painel de controle. Toca aí para nossa vinheta que a minha querida Gabriela Torres produziu. Um beijo para a Gabriela. Imaginem que essa base de dados aqui remetem aí a informações de diferentes produtores, seja lá do que vocês quiserem, tá? Pode utilizar e aplicar isso dentro do estudo de caso de vocês. E aqui ao lado é o que eu chamo de uma estrutura de consulta. A gente já aprendeu como é que faz isso, né? Então aqui eu vou escolher um estado para a gente começar. E aqui a lista dos indicadores que eu tenho. Então eu vou deixar selecionado aqui a partir da unidade da federação que eu colocar aqui e da parte de indicadores que eu colocar aqui, a informação ela vai ser trazida nesta célula aqui, utilizando de uma ferramenta que nós já trabalhamos no vídeo passado, que é o PROC V. Se eu for pegar e procurar automaticamente a informação do jeito que está aqui, o PROC V ele vai achar sempre a primeira informação, lembra? Eu tenho que criar um código. Notem aí que na minha base de dados eu já deixei uma coluna dedicada a isso e eu vou fazer uma fórmula auxiliar aqui que é a CONCATENAR ou esse sertanejo, se você gosta de utilizar. O sertanejo, para quem não sabe, é aquele lacinho, ó. Vou utilizar o CONCAT que é o concatenar na versão 2016, eu vou pegar a informação que está na célula B2, vou colocar o E da dupla sertaneja e vou selecionar aqui o C2 que é a safra. Quando eu der um ENTER, eu vou arrastar isso para todas as células, eu estou criando aqui um código único de busca, quem que vai ser o valor buscado? Essa coluna de código, eu vou concatenar o que? O Minas Gerais, tá? E aí eu dou um F4, ele coloca aqui ó o cifrãozinho para fixação da célula, ou seja, vai pegar sempre quem está dentro da célula I1. e vou Vou concatenar com o ano de 2014. Tenho que dar um F4 aqui, ó. E vou fixar no H5. Só que, como eu quero que mexa para baixo e fique sempre na coluna H, eu só tenho que deixar fixado o H e não o 5. Então, eu dou um segundo F4. Ele travou uh, só a linha. Eu dou um terceiro F4 e vai travar a coluna. Eu vou criar um PROC V. Proc v eu vou procurar o que? A concatenação desses dois aqui. Eu vou encontrar na minha matriz tabela, certo? E vou dar um F4 para que a minha. Base sempre seja essa, ponto e vírgula, número índice da coluna, caso o senhor não esteja lembrado, volta no vídeo passado e vai dar uma olhadinha no corresp, nós vamos escrever então o corresp dentro dessa fórmula, qual que é o valor que eu estou procurando, depende do indicador que estiver aqui, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele sempre fique na linha 4, então eu preciso o que? Travar a linha e deixar a coluna solta, tá? Então eu dou um F4, travei tudo, dou mais um F4, ponto e vírgula, aonde eu posso encontrar esse indicador aqui, vocês concordam comigo que é na linha de cabeça? dentro da minha matriz, então não me vai selecionar a base inteira, eu, eu, fera. eu fixo isso daí para sempre ficar de A1 a F1, dou um ponto e vírgula, matriz procurada exata, fecho o parênteses, está quase pronta minha, a minha forma. Dentro do PROC V para você que já utiliza, aquele número que você ia deixar fixo, agora eu deixei um CORRESP a partir do indicador que você selecionar aqui, certo? Se não entendeu, olha a outra aula, ponto e vírgula, falso, correspondência exata. Então beleza, o nosso PROC V está pronto, eu posso fechar e vou dar um ENTER. O número que tem que aparecer área em 2014 em Minas Gerais vamos ver aqui então tá aqui 300 então se não aparecer 300 quando eu der o enter eu vou vir de barba raspada na próxima no próximo vídeo Uia! olha lá que número que apareceu vamos arrastar esse negócio 360 se eu arrastar para baixo se eu trocar o estado automaticamente ele mudou a referência de busca só para dar uma enchida na linguiça vamos colocar uma média aqui dos últimos três anos Tá? Nós vamos montar um gráfico em cima disso. Vou vir aqui e vou selecionar a primeira série, inserir. Vamos colocar aqui um grafiquinho de barra. Dou com o botão direito, vem em selecionar. Vamos editar a série 1. Editei. Os valores da série foi aquele que eu selecionei inicialmente. E o nome da série, quem está aqui em cima, certo? Vou dar um OK. Vou adicionar a segunda série de dados. É o indicador que estiver aqui. E os valores são aqueles compostos aqui embaixo. E aqui tem um outro recurso que chama rótulo do eixo horizontal. Né? 2014 isn't <laughs> E vou dar um OK. E por que que quando eu jogo área não acontece nada? As duas séries elas têm tamanhos diferentes, ou seja, você tá plotando o gráfico do custo no mesmo eixo do gráfico da área. Eu pode clicar na barrinha laranja, clico com o botão direito, venho em formatar série de dados. É lógico que existe jeito mais fácil de fazer isso, é que como eu tenho que montar um vídeo que contempla diversas versões, esse é o jeito mais comum para todas. Nossa, que explicação ruim. Formatar série de dados, você vai colocar ele em eixo secundário, só que aí tem outra coisa coisa que fodeu, uma série entrou na frente da outra, deixa ele selecionado, eu venho aqui em design, alterar tipo de gráfico, dependendo da versão do excel que o senhor está trabalhando, eventualmente ele, essa tela não vai aparecer, então você vem aqui e troca o gráfico de tela, vou colocar um aqui com gráfico de linhazinha, vou dar um ok, eu tenho os dois gráficos plotados, se eu colocar aqui área, colocar aqui produtividade, olha lá o meu dashboard começa a ser montado, custo. Minas Gerais, parada. Tá uma bosta ainda. Esse eixo aqui de quem? Não sei. Então, com o gráfico selecionado, eu venho aqui em design, adicionar elemento de gráfico, título do gráfico, acima do gráfico. Se você quiser colocar sobreposto, fica à vontade, o gráfico é seu. Adicionar elemento do gráfico, aqui ó, título dos eixos. Vou colocar o vertical principal, adicionar elemento do gráfico, vou colocar aqui vertical secundário. Se você acha que eu tô fazendo muito rápido, você pausa o vídeo e volta e vê quantas vezes você quiser. Querido, querida, presta atenção na dica que eu vou dar agora, porque é uma coisa extremamente besta, Aí você vai ver que vai te ajudar Fala assim, isso aqui pode funcionar igual uma célula Você vem, deleta, coloca um igual E vem aqui, clica na célula Olha que bosta O negócio sai Vou voltar ao começo Clica no título do gráfico Você vai vir aqui na barrinha aqui em cima, querido Você vai colocar aqui um igual E vai fazer referência à célula que você quer E eu posso fazer isso Qualquer caixa de texto que o senhor deseje Olha lá que legal Produtividade Se eu clicar fora agora, mexer Tcharam Eu peço por gentileza que vocês curtam o meu vídeo Mantenha mandem recados, mandem crítica, manda xingamento, a gente publica tudo. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima.